Olá pessoas, eu sou Paulo Sérgio Oliveira Muitos de vocês já me conhecem Eu sou professor de constelação, xamanismo Trabalho com a psicologia transpessoal Tenho milhares de alunos aí pelo Brasil e pelo mundo E quero apresentar para vocês um projeto que Já vinha tocando meu coração há algum tempo E que agora vai entrar em processo de execução Que é a Moto Jornada de transformação partindo de abril agora partindo de florianópolis que é onde eu moro atualmente eu vou até a fronteira com o rio grande do sul a bordo de um triciclo com um mini trailer que vocês vão ver daqui a pouquinho no vídeo aí e estarei palestrando estarei atendendo presencialmente e online por isso que esse processo e esse projeto destina-se a todo o Brasil e a todo mundo, como eu sempre trabalhei, porque haverá uns atendimentos online. Palestrando, atendendo online presencialmente, e também fazendo os meus cursos de formação de consteladores, né, de curadores. Então, eu vou pedir para vocês que cliquem aí abaixo e entenda o que eu vou fazer e como vocês podem me ajudar nesse projeto. Desde você aí, pessoa física etc, etc, eu não vou pedir dinheiro, não é isso desde você, espaço que queira minha palestra, ou que queira patrocinar vocês vão entender como o meu projeto que é nosso, não é isso? então, eu, pelo financiamento coletivo, eu vou vender meu livro, meu CD minhas cartas sistêmicas, ou kit com isso, seria a recompensa que é assim chamado, né, pela sua contribuição, seria atendimento online, ou presencial, se você estiver no caminho dessa jornada, uh, ou presentear alguém com esses atendimentos, ou ainda voucher de desconto no meu curso, que é o curso que mais formou profissionais na área de constelação, é o curso que já mudou mais de 13 mil pessoas aqui no Brasil, gente do exterior também. Eu espero estar com você, Independente da sua, da sua compreensão e contribuição, o importante, repito, é que a gente esteja junto. Paulo Sérgio Oliveira, vamos viajar juntos? Assim falei, Raul.